Sim, seu Pedro, sim, pode deixar que eu não vou esquecer o lance do sol, não. Vou dar uma olhada aqui nas fotos e pensar em tudo que o senhor quer. Depois a gente conversa, pode ser? Então tá certo. Até logo, seu Pedro, até logo. Ai, ai, ai, ai, ai, tô lascado. Como é que eu vou fazer tudo isso agora? Tá apertado, Jefferson? O que que tá acontecendo aí, rapaz? Oi, Sidmar. Acabei de falar com um cliente aqui. O cara quer que eu faça um galpão lá na chácara dele. Ele me pediu uma porção de coisas que eu nem sei por onde começar. É, Jefferson, você ainda não tem experiência com o mestre de obras. Pode ser uma fria. É, eu sei, mas eu não tinha como recusar, Sidmar. O cara é amigo da minha mãe. Foi ela que pediu pra eu fazer o serviço. O cara tá precisando de um precinho camarada. E pedido de mãe, você sabe como é, né? É verdade. Mas então vamos ser práticos, eu vou te dar uma mãozinha, me explica melhor como é que é esse serviço aí. Bom, o lugar lá é um descampado, felizmente é bem plano. O cliente diz que quer o tal galpão com um teto bem alto para circular bem o ar e ficar fresquinho. As janelas devem dar boa iluminação, mas ele não quer que entre muita luz do sol para não esquentar demais. Ah, ele também vai colocar painéis para captação de energia solar. Mas e essas janelas, como é que estão projetadas? E o telhado, como foi desenhado? Ih, ainda não tem nada disso não, viu? Antes dele ir atrás do engenheiro que vai fazer o projeto, ele quer que eu ajude a fazer um esboço. Assim já dá para chegar com as coisas um pouco mais adiantadas e quem sabe conseguir um precinho melhor. De fato, projetar e desenhar construções é serviço para engenheiro e arquiteto. Mas isso vai ser bom para você que está começando agora como mestre de obras. É importante você ter uma boa noção de projeto. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor vai ser o seu trabalho. Bom, então vamos às minhas dicas. Já que o lugar é um descampado, sem outras construções e nenhuma sombra natural ou artificial em volta, você é livre para escolher o posicionamento do galpão. Nesse caso, a melhor escolha vai ser colocar a maior dimensão da obra na direção leste-oeste. Sei o caminho do sol é do leste para o oeste se a gente fizer assim o sol só bate nas duas menores laterais da casa de manhã e no fim da tarde certo isso mesmo aí é só evitar janelas ou portas nas paredes que dão para os lados onde o sol nasce ou se põe veja que isso é só uma sugestão a última palavra é do projetista mas o seu cliente vai gostar de saber que você entende das coisas você tem razão cedimar então quando a gente foi lá para ver o terreno, eu tirei várias fotos. Inclusive dos lugares onde o sol nasce e se põe. Muito bom. Mas cuidado, hein, Jefferson. O nascer e o pôr do sol não são sempre nos mesmos lugares. Isso vai mudando ao longo do ano e a diferença é grande entre o inverno e o verão. Eu tô falando isso porque essas mudanças podem afetar muito o conforto térmico das construções. E os bons projetistas devem saber como usar essa informação. Olha... Apesar de ser novo no ramo, eu sei bem como a mudança de posição do sol pode fazer diferença numa casa. Pois é, se a gente olhar a posição do sol ao longo do ano, sempre no mesmo horário, dá pra perceber essa diferença. A gente pode dizer que o sol dança no céu. Aproximadamente no dia 21 de dezembro é o dia do solstício de verão para o Hemisfério Sul. É o dia mais longo do ano. A partir desse dia, a trajetória do sol pelo céu diurno vai gradualmente se inclinar para o norte e o dia vai diminuir até a gente chegar no equinócio, que é quando os períodos do dia e da noite são iguais. Então, o sol caminha para o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano, e depois retorna ao equinócio novamente. Quer dizer, a trajetória do sol no céu é um fenômeno periódico. Ao longo do ano, o Sol realiza uma espécie de dança periódica no céu. Trata-se de um movimento muito peculiar chamado analema. A posição do Sol é então uma função periódica do tempo, medida nos 365 dias do ano. O analema é percebido nesta sequência de imagens através de uma simulação do céu da cidade de Florianópolis sempre na mesma hora do dia, em dias diferentes ao longo do ano. Pode-se entender o analema a partir de alguns fatores. Primeiro, o eixo de rotação da Terra em torno dela mesma é inclinado a aproximadamente 23,5 graus em relação ao eixo de sua órbita em torno do Sol. Segundo, a órbita da Terra em torno do Sol não é exatamente circular, mas uma elipse onde o Sol é um dos focos. Por isso, quando o planeta está mais próximo do Sol, ele anda mais rápido. Quando ele está mais distante, anda mais devagar. Terceiro. Esse percurso em forma de oito, que representa o analema, varia de acordo com o horário e o local. Mas, Sidmar, se a posição do Sol varia tanto, como é que eu vou saber a direção leste-oeste certinha? Eu não tenho bússola, né? Mas você tem as suas ferramentas de mestre de obras. O prumo, a régua e o esquadro. Olha, você vai fazer assim. Primeiro, vai pegar uma ripa ou um pedaço de pau bem retinho e fincar no chão bem na vertical. O prumo você vai usar para fazer o ajuste com mais precisão. Isso na parte da manhã, de preferência não muito tarde. Aí você vai marcar o lugar onde está a sombra da ponta da ripa. O próximo passo é medir a distância do pé da ripa até a marca e desenhar uma circunferência em torno da ripa. O raio dessa circunferência tem que ter a medida da sombra. Até aí eu estou entendendo, Sidmar. E depois? Bom, esse é o começo. Depois você vai ver que até o meio-dia a sombra vai diminuir e à tarde ela vai crescer de novo até a ponta da sombra alcançar outra vez a circunferência. Quando isso acontecer, você pode marcar no chão este novo ponto. Em seguida, você coloca um toco em cada ponto marcado e estica uma linha, traçando uma reta entre os pontos. Essa linha vai estar na direção Leste-Oeste. Legal! Agora de troco, eu ainda posso saber a direção Norte-Sul. É só eu pegar meu esquadro e passar uma linha perpendicular à linha da direção Leste-Oeste. Pronto! Já tenho todas as informações para escolher bem os melhores lugares para as janelas. Perfeito! Agora vamos falar dos painéis de energia solar que o seu cliente quer colocar no galpão. Eles devem aproveitar o máximo da luz solar durante o dia todo e durante o ano todo também. Com certeza. É por isso que eles vão ficar em cima do telhado lá é onde bate mais sol, né? Claro! Mas não é só ir colocando os painéis em cima do telhado. Eles também precisam estar inclinados para o lado certo. O melhor é você colocar os painéis voltados para o norte. No hemisfério sul, onde estamos, esse é o lado que recebe a maior quantidade de sol todos os dias. Certo. Eu já percebi que esses painéis costumam ficar inclinados. Mas às vezes eles acompanham a inclinação do telhado. Às vezes não. Não tem uma medida mais precisa para a inclinação do painel? Tem sim. O ideal é que essa inclinação seja exatamente a latitude do lugar. Então eu também vou ter que me meter em geografia. Como é que eu vou descobrir a latitude lá do sítio? Bom, hoje em dia, para descobrir a latitude de um lugar em qualquer época do ano, é só consultar um bom mapa. Ou então, melhor ainda, procurar a informação na internet. Com a ajuda de alguns programas, você fica sabendo a latitude com uma precisão incrível. Mas isso é muito fácil. Não tem nem graça. Eu vou te sugerir um jeito mais divertido. A latitude de um lugar pode ser medida no dia do equinócio pela inclinação da sombra ao meio-dia local. Bem. Pelo que eu sei, no equinócio os dias são iguais às noites, certo? Isso mesmo! Os equinócios acontecem nos dias 22 de setembro e 20 de março aproximadamente. Aliás, você pode aproveitar que daqui a dois dias vai ser o equinócio de março e fazer uma medição. Nesse dia você vai fincar uma vareta no chão e deixar ela bem reta na vertical. Aí você espera a sombra da vareta atingir o tamanho mínimo dela. Isso acontece perto do meio-dia. Em seguida, você vai traçar uma linha entre a ponta da vareta e a ponta da sombra. O ângulo formado entre essa linha e a vareta corresponde à incidência dos raios solares e exatamente à latitude do local. Então, por semelhança de triângulos, o painel vai ter essa mesma inclinação em relação à horizontal. Muito bem. Aí eu posso fazer um molde desse triângulo e com ele eu faço suporte para os painéis. Isso, Jefferson. Viu como essa questão da inclinação é simples? É verdade. Bom, Sidmar, então, concluindo a nossa conversa, eu vou sugerir que as janelas e aberturas fiquem voltadas para o norte ou para o sul. Isso, não esqueça de propor também algum tipo de proteção para as paredes, que vão ficar voltadas para o leste e para o oeste. São elas que vão receber o sol de manhã e de tarde, né? Hum, pode ser uma cobertura a mais, uma pintura especial para as paredes ou até mesmo algumas árvores plantadas perto delas. Ótimo! E se tiver alguma parede que vai receber pouco sol durante o ano, você pode sugerir uma tinta antimofo. E fala com o seu cliente para ele colocar o varal da área de serviço na direção norte-sul. Assim a roupa seca mais rápido. Beleza, eu vou mandar muito bem. O cara não vai querer outro mestre. É, até o engenheiro vai ficar interessado em um mestre de obras tão esperto. Bom, Sidmar, agora eu vou esquematizar direitinho essas informações na minha cabeça. Eu quero chegar falando bonito com o cliente. Obrigado pelas dicas, viu? Imagina, Jefferson. Boa sorte. Depois você me conta o resultado. E se precisar de mais ajuda, é só falar. Um abraço!